Virgem Maria, Mãe de Jesus, que nunca deixa de me amparar, e vire em meu socorro, e a quem, Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos aflitos, em suas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. A Senhora bem conhece o meu desespero, a minha dor, volta o seu olhar sobre mim, e vê o emaranhado de nós que há em minha vida, e o quanto estou amarrado por causa destes nós. Mãe poderosa, por sua graça e seu poder intercessor junto a seu filho Jesus, ninguém, nem mesmo o maligno poderá me tirar do seu precioso amparo, portanto, eu confio a Senhora, a fita da minha vida, recebe em suas mãos, este nó que está amarrando minha vida, e eu, humildemente te peço, para desatá-lo para a glória de Deus e para todo o sempre que todas as dificuldades sejam superadas, que todas as barreiras sejam derrubadas, que todos os caminhos se abram, e que surjam todas as oportunidades de bem, a mim reservadas por Deus. E humildemente peço que ninguém tenha a força e o poder de me prejudicar, que nada tenha a força e o poder de interferir em minha vida, em meu trabalho e minha saúde. A Senhora que é minha esperança, a minha consolação, minha força, ouve a minha súplica, me guarda, me guia e me protege. E é meu refúgio seguro. E a Senhora serei profundamente grata para sempre. Assim seja. Amém.